Ganhando ao Benfica ou não ganhando ao Benfica não vai mudar a nossa forma de olhar para o Sporting nem das pessoas, porque nós somos um clube grande que vive de títulos e não de vitórias, seja contra, contra os, os rivais da, da, da cidade. Portanto, não, não, nem estou a pensar no jogo do Benfica, estou a pensar no jogo do Passos Ferreira. Eu penso que disse várias vezes, ao contrário de muita gente, que ganhando a Liga Europa não ia mudar a minha forma de olhar para a época, ganhando o Benfica não muda nada. A, a nossa obrigação é ganhar os nossos jogos, principalmente em casa, seja contra quem for, portanto não é bom bom nenhum, nem eu gosto dessa, dessa, dessa ligação, um, um, algo, algo de bom. Não, é mais um jogo, ganhamos, uh, e portanto não é mais, mais do que isso. Sabemos que o passo está a lutar pela vida, e nós quando lutamos, ser humano quando luta pela vida, um, transcende-se e, e, e, portanto, nós temos que fazer o mesmo. Uh, temos que olhar também para os últimos dois jogos onde ganhámos. Sofremos apenas um gol não devíamos ter sofrido, mas há muita coisa a melhorar nesse sentido.